E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, nessa imagem, basicamente, nós temos o um mecanismo do coração. Parece até uma bomba com alguns tubos acoplados a ela. Mas sabe que essa não é uma ideia tão ruim de se pensar no coração? Vamos analisar a imagem e entender isso bem. Parece um pouco confuso, né? mas quando nós começarmos a ver isso bem, você vai ver que não é tão confuso assim. Vamos começar aqui com a parte superior do coração. Aqui nós temos o átrio direito e o sangue desce para o ventrículo direito. E, do outro lado, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E o que nós vamos fazer aqui é seguir o caminho do coração depois que ele sai do ventrículo direito. Ou seja, vamos começar a viagem no ventrículo direito. E qual é a primeira coisa que acontece? Bem, o sangue sai do ventrículo direito e passa através da válvula. E, no outro lado, tem essa área bem aqui. E eu desenhei, mais ou menos, como se fosse um tubo sem bifurcação. E isso é o que chamamos de árvore brônquica. E o sangue vai para os pulmões, passando primeiramente por essa árvore. E, depois disso, tem uma artéria direita e uma esquerda, eu posso até colocar isso aqui, ou seja, nós temos uma artéria direita e uma esquerda que vem logo depois da árvore brônquica. E lembra, eu chamo de artéria porque elas saem do coração, e nós temos as artérias pulmonares esquerda e direita. E isso explica porque você tem essas duas coisas aqui no desenho. Basicamente, isso sai da árvore brônquica e se divide em dois tubos. E aqui em cima, nós temos os pulmões direito e esquerdo. E, claro, esse desenho aqui é só uma representação, os pulmões não se parecem com isso, ok? Então, o sangue passa pelos pulmões, e sai do outro lado, e eu posso dizer que nós temos do outro lado as veias esquerda e direita. E aqui eu quero fazer uma observação, não existem só duas veias, ok? Existem várias veias. O que eu quero dizer é que aqui no meu desenho, eu só coloquei apenas duas veias do lado, mas existem outras, e as veias pulmonares drenam sangue para dentro do átrio esquerdo. E, finalmente, estamos no outro lado do coração. Vamos relembrar, então. Nós viemos do ventrículo direito percorrendo os pulmões e chegamos ao átrio esquerdo. E essa é a primeira parte da nossa viagem e que nós chamamos de circulação pulmonar. E isso é porque parte está começando no coração, e percorre o pulmão e chega de volta ao coração, ou seja, um ciclo. Na verdade, o nosso coração tem duas circulações, mas eu quero analisar apenas uma por vez. Ah, e nós já estamos quase completando uma, né? Eu posso até colocar em azul aqui o sangue sem oxigênio, ou seja, sangue desoxigenado, e você pode ver que esse sangue sai do ventrículo direito através da árvore brônquica e passa pelas artérias e entra nos pulmões esquerdo e direito. E, uma vez lá dentro, ele se mistura com os capilares. E, com isso, começa a receber oxigênio e vai sair do outro lado nas veias pulmonares. Ou seja, as veias pulmonares entregam sangue oxigenado para o átrio esquerdo. O que você está vendo colorido aí na imagem é a circulação pulmonar. É a primeira parte dessa circulação. Agora, vamos falar a respeito da segunda parte? Será que você sabe qual é? É o que chamamos de circulação sistêmica. E agora, o sangue começa no ventrículo esquerdo, e ele passa em torno do corpo, correto? Ou seja, o corpo humano vai receber todo o sangue. E, quando eu falo corpo, eu estou me referindo a várias coisas. Eu me refiro ao cérebro, pode ser o fígado ou outras partes, como, por exemplo, os ossos. Pode ser os dedos dos pés ou o rim ou qualquer outra coisa. Ou seja, todos esses órgãos ou tecidos estão recebendo sangue que está vindo do ventrículo esquerdo. Esse sangue Inicialmente, vai passar por um vaso enorme, no qual nós chamamos de aorta. E, claro, essa aorta se divide e se ramifica, tá? Mas, nessa aula, eu não vou mostrar tudo isso. Eu só vou mostrar mesmo esse vaso que vocês estão vendo na imagem. Ok, então, esse sangue vai para vários tecidos e vários órgãos, e ele retorna pelo outro lado. E, no final, em algum lugar por aqui, vai retornar para o átrio direito. O sangue, geralmente, ele trafega através de dois grandes tipos de vasos. Um é o inferior e o outro é o superior, e ambos são chamados de veia cava. Então, veia cava inferior e veia cava superior. Essas são as veias mais importantes que trazem o sangue de volta das diferentes partes do corpo. E aí, nós temos a segunda circulação, porque tudo termina no átrio direito, e nós chamamos de circulação sistêmica. E aí, nós conseguimos observar que o coração tem dois sistemas diferentes, ou seja, duas circulações diferentes. O primeiro é a circulação pulmonar, que utiliza o ventrículo direito como bomba, e o segundo utiliza o ventrículo esquerdo como bomba. Eu posso terminar até de pintar isso aqui, né? Ou seja, ele vai entregar o sangue para vários órgãos, e esses órgãos vão utilizar o oxigênio, e aí ele volta azul. E esse é um fato importante, porque o sangue volta azul para dizer que esse sangue está sem oxigênio, ou seja, ele volta para o átrio direito desoxigenado. É mais ou menos assim que funcionam as coisas no nosso coração. Mas aqui nós não temos uma ideia anatômica exata, tá? Esse desenho aqui é só para mostrar mais ou menos como funciona esse mecanismo de circulação. E esse é aquele momento que você olha para a imagem e diz ok, agora eu consigo entender de onde os órgãos e os tecidos recebem o sangue. Ou seja, tudo está saindo do ventrículo esquerdo, mas alguns tecidos enganam as pessoas. E eu quero comentar um pouquinho deles. E um deles, eu acho que nem podemos chamar exatamente de tecido, é melhor chamar de célula, mas eu quero falar a respeito disso, é o RBC. RBC significa hemoglobina ou seja, célula vermelha do sangue. Algumas pessoas se perguntam o seguinte, se a hemoglobina carrega sangue para algumas partes do corpo, então, como elas mesmas recebem oxigênio? Será que elas pegam parte do oxigênio que carregam? Ou o que exatamente acontece? Para responder essa pergunta, eu quero começar dizendo que a hemoglobina se parece, mais ou menos, com isso aqui, com esse desenho. E ela não tem mitocôndria, ou seja, sem mitocôndria. E lembre-se, mitocôndrias são organelas pequenas dentro das células que estão usando oxigênio. E, se não tem mitocôndria, ela não está usando oxigênio. E nós podemos chamá-las de células, isso por quê? Elas são células em vários sentidos da palavra, porém, elas não têm mitocôndria e também não têm um núcleo, ou seja, elas são células com o propósito de carregar oxigênio para o corpo, porque elas são bolsas de hemoglobina. E você precisa se lembrar que hemoglobinas não precisam de oxigênio, ou seja, simplesmente carregam ele por aí. Então, essa célula causa bastante estranheza nesse sentido. E outro órgão que as pessoas também ficam em uma dúvida é o coração. Ele está bombeando todo o sangue, correto? Porém, será que ele está recebendo oxigênio dos vasos? Ou seja, os vasos que fazem parte da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica? Uma resposta rápida é que ele está recebendo oxigênio da circulação sistêmica. E eu vou mostrar aqui de onde vêm esses vasos sanguíneos, o que nós chamamos de vasos coronários, ou seja, veia e artéria coronária. Então, esses vasos vêm direto da aorta aqui e aqui, ou seja, eles saem diretamente da aorta. Nós podemos até dizer que são as primeiras ramificações da aorta, e essas primeiras ramificações que saem elas servem ao coração, sendo que o coração é o primeiro a receber sangue pela circulação sistêmica. Na verdade, as veias drenam para um lugar direto do átrio direito, ou seja, há um lugarzinho para onde vai o dreno, mas, resumindo, o sangue arterial vem da aorta e, do lado venoso, não está despejando nem dentro da veia cava inferior e nem dentro da veia cava superior. Uma coisa pouco conhecida é que ele está indo direto para dentro do átrio direito. E, finalmente, e muito intrigante, os pulmões. De onde os pulmões recebem oxigênio? Eu deixei isso aqui para o fim porque realmente é muito interessante. Isso pelo fato de serem, na verdade, vasos sanguíneos. Olha, o vaso está saindo da circulação sistêmica e está indo diretamente para o pulmão direito. E temos outro vaso indo para o pulmão esquerdo desse jeito. E nós temos umas artérias que estão se ramificando. Elas também fazem parte da circulação sistêmica. Elas são chamadas de vasos bronquiais, e esses vasos trazem sangue com oxigênio, correto? E, claro, eu coloquei aqui vasos e não artérias bronquiais, porque tem também umas veias saindo. deixe eu colocar essas veias aqui, ou seja, as veias vêm do pulmão direito e acabam derramando o sangue aqui. E tem outra veia também do pulmão esquerdo, mais ou menos assim, como se seguisse um caminho paralelo e parando aqui. E, dessa forma, elas não despejam necessariamente dentro da veia cava superior ou inferior. Eu vou mostrar aqui também que elas vão para dentro do lado venoso da circulação sistêmica. Se fosse só para um lado, até que seria simples, né? Mas nos pulmões tem muita mistura acontecendo. Olha, temos artérias pulmonares carregando sangue, temos artérias bronquiais carregando sangue, e esse sangue se mistura. Temos sangue nos capilares, sangue vindo de vários lugares e, no outro lado, onde as veias trazem de volta o sangue ao coração, grande parte do sangue vai por esse caminho, ou seja, para dentro das veias pulmonares. E, mesmo tendo as artérias bronquiais trazendo sangue para dentro, e isso acontece bem aqui, um monte de sangue acaba indo para a circulação pulmonar. E um fato interessante é que nem tanto sangue que vai nessa direção vai diretamente dentro da circulação sistêmica. E isso é uma coisa que nós temos que lembrar. Porém, tecnicamente, os pulmões estão recebendo sangue da circulação sistêmica, mas eles estão misturando sangue com a circulação pulmonar. Mas nós vamos falar disso em outro vídeo, porque aqui eu não quero embolar muito isso. Eu só quero que vocês saibam que existe uma mistura acontecendo nos pulmões. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!